Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel e no vídeo de hoje um vídeo muito especial feito em parceria com a nossa querida Corteva, é Corteva e é não Corteva, beleza? Eu perguntei antes, Corteva de é, é, é, eu acho que o front de quem tá de pé. Piada de trouxa, então o que nós vamos falar hoje, você que caiu aqui no canal achando que encontrar especificamente dicas de Excel, nós vamos falar sobre volume de cauda na pulverização de defensivos agrícolas. Olha que coisa maravilhosa e por que eu falei na é corteia? Porque esse vídeo é feito em parceria com eles, então muito obrigado aí pela parceria um beijo para todo mundo, tá ok? O que, que é o volume de calda? Como dimensionar? Quais são os... como eu posso dizer? Não é erros, né? Quais são as principais dúvidas aí que a gente vai trabalhar e eu tenho até uma cola aqui para ajudar no local, beleza? Então, toca a vinheta e vamos começar esse negócio que nós estamos tentando gravar essa abertura já faz uns 5 dias. Música Então você, meu querido, que deve se estar perguntando o que que é volume de calda, né, assim como o pochete falou que é volume de doce, eu vou tentar dar uma explicação da importância de se dimensionar o volume de calda ideal. Então se a gente pegar um remédio que eu peguei aqui em cima, de alguma das gavetas aqui do, é, do PSERG, tem diferença, né, se você for pensar no remédio, se eu pegar um desses comprimidos aqui e tomar com um copinho de água ou tomar com um litro de água ou com meio litro de água. Não, porque você quando toma o remédio, o seu organismo vai fazer a distribuição de um determinado ingrediente ativo, sim, que é basicamente a mesma coisa com defensivo, você vai, não o ingrediente ativo, mas estou falando do remédio no defensivo, ele vai distribuir a, a quantidade que tem de ingrediente ativo ao longo do seu corpo. Então, à medida que você toma isso aqui com meio copinho ou com um litro de água, quem vai fazer a, a distribuição... O volume de cauda, a tecnologia de aplicação deste ingrediente ativo específico é o seu sangue, é o seu organismo. Então, por isso que a hora que você toma remédio para dor de cabeça, ele vai lá no seu dedão do pé e vai para a cabeça também, tá? Ou seja, ele circula em toda a sua corrente sanguínea. O que acontece, meus queridos e minhas queridas que estão aqui nos assistindo? É que, no caso dos defensivos agrícolas, eu não tenho nenhum organismo, nenhum corpo que faça essa distribuição. Quem vai fazer isso é quem está aplicando aí, caso o produto. Então você ter um volume de calda adequado, de forma isso é extremamente importante. presta atenção você começou a dormir no começo do vídeo, de forma a manter a mesma dose recomendada é fundamental. O camarada vai assim, ah, eu vou aplicar uma área pequena, né? Então uma área pequena, eu vou usar meio volume de calda, então eu vou usar meia dose. Eu não estou com infestação. Isso, em termos técnicos, em termos agronômicos, é Ixi. uma fua, uma cagada. Então toma cuidado. A primeira coisa que você tem que fazer é consultar o engenheiro agrônomo e no caso aí consultar o time da Corteva que eles vão dar as indicações da melhor maneira de se utilizar o produto. Porque daí é aquela história, né? Depois se utiliza errado a eficiência não funciona e você fala que o negócio é uma e não é muito bem é muito bem assim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cálculo mostrando qual que é a lógica por trás da aplicação do volume de cauda tentando colocar, né? Algumas dúvidas aí, né? a ah, dose, volume de calda, né? Uma coisa versus a outra ou a quantidade de ingrediente ativo é trabalhar com esses conceitos, ok? Então vamos lá. Então aqui eu trouxe, como naturalmente eu sempre trago uma planilha aí em branco para que a gente desenvolva o raciocínio. Então assim, meu querido, o que eu vou mostrar aqui, né? O que você deve efetivamente focar é no racional por trás das contas e não efetivamente num valor específico que eu vou ou venha utilizar. Então para fazer, né? Por onde você começa o um dimensionamento de volume de calda? Você tem que começar a saber o quanto de ingrediente ativo, ou seja, o quanto de dose recomendada você tem que colocar ah, na sua área para controlar aí praga ou a daninha específico que seja. No nosso caso aqui, eu vou utilizar como exemplo um herbicida da corteva que se chama Front, né, cuja bula, eu dei um Google, né, e apareceu aí, eu peguei diretamente aí da internet e você pode fazer isso aí no caso caso você queira consultar, eu evidentemente não vou ler esse negócio aqui de bula porque apesar de ser importante né no nosso negócio aqui vai ficar chato e você tende a uh, desistir do vídeo. Ponto que nós vamos começar, talvez aquilo de maior importância quando a gente vai trabalhar com a eficiência de um produto, no caso do front, como eu disse o herbicida seletivo de ação sistêmica, como você pode ler aqui em cima da minha cabeça, é a dose, qual é a dose recomendada para aplicação. Primeira coisa, vai conversar lá com o senhor, dá uma olhada na bula e vai conversar com o RC aí da Corteva, da sua região, para procurar as maiores informações. Tá aqui, olha. Se você observar, olhando na bula, nós temos algumas recomendações aí que, no caso, né, vão de 1,3 até 2,3 litros, né? por hectare, é isso é mesmo? Ou quilos por hectare, no caso, já li errado começando bem o negócio aqui. Bom, independente disso, nós vamos trabalhar. Então note que você tem ali três recomendações, aqui para efeito de cálculo, eu vou trabalhar com uma aqui, que eu vou escolher, que eu tinha colocado aqui, 1,7 quilos por hectare, essa vai ser a dose que eu vou utilizar. E se você observar ali para baixo, é, um outro ponto que a gente tem que notar, é que na bula, olha só que maravilha, não? Ele já indica para você qual é o volume de cauda indicado para que você tenha a melhor eficiência da tecnologia. Então, se a gente observar aqui, ó, você tem alguns tipos, né, no caso dois, né, não alguns dois tipos de possibilidade de aplicação. Ou você aplica via terrestre com pulverizador né, tradicional, costal, ou seja bombinha, ou contratorizado, o autopropelido que você queira, e tem aqui um volume de calda indicado de 185 a 200 litros por hectare. Ou, né, você tem a possibilidade aqui também a aplicação aérea via fronte, né, e aí tem as recomendações aqui de tamanho de gol enfim, uma série de características uh, ligadas aí à tecnologia da aplicação, inclusive vocês podem observar aqui que você tem um volume de cauda menor. Nós vamos discutir talvez isso um pouquinho mais para frente à medida que o raciocínio for ficando mais claro. Então assim, o ponto de partida onde nós vamos começar e tem toda a minha cola aqui já pronta, é com uma dose de 1,7 quilos por hectare e um volume de cauda de 190 litros que tá mais ou menos no meio do que tá na bula aí beleza então vamos lá voltar para a planilha parâmetro dose quilos por hectare em 1,7 e o volume de cauda dado em litros por hectare, 190. Beleza? E aqui eu quero chamar um ponto extremamente importante. É assim, meu querido, eu sei que o custo do tempo, do tempo como um todo, que o custo dos equipamentos, que o custo da mão de obra, eles são caríssimos o custo do diesel numa aplicação. Não é barato. Então você, naturalmente, né, a hora que vai fazer a pulverização, o que que o produtor, o que que quem se propõe a, produ a produzir determinada cultura pensa, bom, o quanto mais eu colocar, né, mais soluções eu poder colocar dentro de uma mesma, de uma mesma mistura para fazer essa pulverização, essa distribuição única, melhor é, porque eu vou estar tá otimizando o meu tempo, vou otimizar o meu maquinário, vou estar tá otimizando uma série de coisas. Isso é verdade? Depende, é aí que você tem que tomar cuidado, eu vou chamar a atenção aqui. Você não pode, meu querido, sair misturando o produto no tanque, no mesmo volume de calda para otimizar sua operação, para otimizar seu tempo e, consequentemente, otimizar o seu dinheiro, porque você pode ter incompatibilidade entre os produtos e vai dar... Ixi! Aí o negócio não funciona direito, a culpa muitas vezes é da tecnologia, não foi de quem não soube manuseá-la de maneira correta. Então faça um apelo aqui que antes de você sair misturando um monte de coisa no tanque, né? Lembra que a sua lavoura é, não é o seu organismo, que você pode, por exemplo, pegar dois tipos de remédio diferente e querer matar uma mesma golada que não vai dar nada. Você pode ter compatibilidade de produtos, cada um você tem muitas vezes uma época de aplicação, tem que ter uma condição de aplicação, enfim. É uma série de características que devem ser trabalhadas aí em conjunto, né? Para que você tenha consiga alcançar a melhor eficiência da sua tecnologia. Então, meu querido, não sai misturando as coisas no tanque antes de você consultar o seu representante da Cortella, por gentileza. Pois bem, antes da gente seguir os cálculos aqui, eu quero mostrar a concentração que eu tenho nesse, uh, nessa relação. Porque, observa comigo, cara, você está diluindo 1,7 quilos por hectare, que você vai aplicar no hectare inteiro, você está diluindo em 190 litros de água. Por que, que eu gosto de chamar a atenção em relação a isso, né? Às vezes o pessoal fica falando assim, nossa, mas vai muito defensivo, né? estamos é bebendo veneno, etc. Eu só quero mostrar a concentração para vocês aí que nós temos, né? Então se a gente dividir aqui, ó, concentração. Eu tenho a concentração, você não vai dividir se você pegar... Você tem ali quilos por hectare. Se você dividir por litros por hectare, quem que sai dessa jogadinha aí? Hectare, né? Então você divide quilos, vai ficar quilos por hectare. Quilos por litro, não quilos por hectare. O hectare sai da conta. Você divide quilos por hectare por litros por hectare, sai uma da coisa, a outra fica quilos, né? Ou litros, dependendo do produto, por litro de cauda que eu tenho. Então vou colocar aqui, ó, quilos por litro. Nós temos uma dosagem, portanto, de 1,70 dividido por 190. Olha só que maravilha, né? 0,0089 quilos do produto para cada um litro de água. Pega aí uma colherzinha, tenta diluir mais ou menos, pesa naquelas balanças suas de culinária, você vai ver a quantidade ínfima do produto, tá? Ninguém tá falando para você beber isso aí também, tá, querido? Isso aí vai ser aplicado, tem toda a questão lá depois do... Como é que chama aquele período que você não pode entrar na área, etc. Enfim, coisas que, como eu disse, não vou diluir. Ah, beleza, botão. Isso aí é a dose. Isso aí está recomendado em bula. 1,70 e o volume de calda é 190. Mas funciona o seguinte, meu querido. Eu não tenho, né, um pulverizador de 190. Como é que eu faço para dimensionar o volume com base no equipamento que eu tenho de ter aí uma área potencial de aplicação ou eu quero colocar mais misturas, é, mais misturas não, uma determinada quantidade para otimizar efetivamente a operação. Então, o que que você tem que informar depois que você sabe aí a dose, sabe o volume de calda. Vamos colocar aqui a capacidade ou o volume do pulverizador dado aqui em litros. Então eu vou trabalhar para efeito de cálculo com um pulverizador de 500 litros. Tá certo? Não sei porque para mim não importa a característica do equipamento para fins de cálculo aqui. Nós estamos trabalhando com dimensionamento do volume de calda e não o dimensionamento operacional de quantidade de máquinas, ok? Vamos colocar aqui, ó, 500. Litros é o meu pulverizador. O que, que nós vamos colocar agora, pochetinha, numa pequena conta de 3 aqui, numa regrinha de três que nós vamos colocar? Se eu tenho uma concentração de 0,01, 0,0089 kg por litro e eu vou preparar um volume de calda de 500 litros, ou seja, eu vou colocar o volume de pulverizador por completo, qual a quantidade de produto que eu posso, né, que eu vou adicionar nesse tanque basicamente, basta você trabalhar com a concentração do produto que a gente achou. Então, olha que negócio bacana, né? Você tem a dose, você tem o volume de calda, você achou qual é a sua dose? Você tem que achar qual a sua dose do produto por litro de calda, que no nosso caso aqui, no caso do Front, foi 0,0089 quilos por litro de calda. Então, você concorda que você tem uma determinada relação? Então essa é a relação do ingrediente ativo que você vai ter por litro de calda a ser Distribuído na sua área, ok? Se você está trabalhando, né, com pulverizador de, com uma, uma cauda calda no caso, né, com o volume de pulverizador, você vai colocar esse. se você está trabalhando com uma calda de 500 litros, nós estamos falando que eu vou colocar, devo colocar 4,47 quilos neste volume de calda de 500 litros. Entendeu? Você pegou uma concentração recomendada e aí extrapolou ela dependendo do volume de calda que você vai fazer. Então esta, meu querido, depois desse rodeio, né, que eu sei que é um vídeo mais técnico e não tão pouco fácil, esta é a quantidade produto dado em, em quilos, no caso, que você vai diluir aí dentro do seu volume de calda, que no caso está em 500 litros. Beleza? Aí você me pergunta o seguinte, vai botão, beleza, o volume de calda é de 190, cheguei na concentração, o volume do meu pulverizador é 500 litros e eu vou diluir essa quantidade do produto. Com esse volume de calda que eu preparei, dada esta quantidade do produto e a minha indicação, qual que é a minha área potencial de aplicação em relação a isso? A sua área potencial é quanto, né? Então, a área potencial de aplicação, considerando, evidentemente, o volume de calda preparado ou o volume de um tanque, que no caso está a mesma coisa ali do Volume do pulverizador. Isso aqui dado em hectare. Bom, basicamente basta você pegar o seguinte, né? Presta atenção na regra de 3. Se você tem 1,7 quilos. Para um hectare, a hora que você tem 4,47 kg, você pode pulverizar quanto? Você concorda que basta você fazer uma divisão que você tem uma regrinha de 3 e sabe encontrar, né? Acha a, a área potencial de aplicação? Pois bem, então se você dividir aqui 4,47 por 1,70, nós temos aí que a área potencial de aplicação é 2,63 hectares. Deu para compreender? Mas, botão... Eu sou um pequeníssimo produtor. Eu tenho um hectare. Como é que eu faço? Primeira coisa, se você tiver hectare, evidentemente, você não vai ter um pulverizador. Mas só para fazer a conta de chegada, né? Para ver se isso realmente está ok, você deveria preparar, portanto, né? Você tem 1,70 com volume de calda de 190. Se você fosse pulverizar um hectare, evidentemente, você tinha que ter um volume de calda aí, né? De 190, mesma coisa que está indicando em cima para a sua área potencial ser 1. Então, com isso, é bacana também para a gente dimensionar qual que é o volume de cauda máxima né que o seu pulverizador ele vai atender com a mesma quantidade que você coloca no tanque o que que isso é importante né então por que que existem também cálculos nesse sentido porque quanto maior for o volume do seu pulverizador, mais área com o mesmo tanque você vai conseguir cobrir. O que quer dizer na prática? Que você precisa parar menos para abastecimentos, portanto. Então, portanto, a sua eficiência ela acaba sendo maior. Esse é o primeiro aspecto. Então, o primeiro ponto que a gente tem que notar nesse sentido aqui chamando a atenção e do ponto de vista técnico veja que a dose recomendada para ter a melhor eficiência do produto não tem nada a ver com o volume de calda que você vai utilizar que no caso ele está como o volume do pulverizador mas a gente pode colocar como o volume de calda porque ó se eu mexer no volume do pulverizador eu vou trabalhar com pulverizador de 1500 note que o que muda? Muda a quantidade de produto que você vai adicionar e, e a área de aplicação que acabam sendo maiores. Então não tem nada a ver o volume de cauda, no caso o volume do pulverizador, a cauda que você vai preparar, com a dose. A dose, meu querido, lembra do remédio. Ela vai fazer efeito se ela for conforme o recomendado. Se você pegar isso aí e distribuir de forma uniforme dentro da sua a lavoura. Beleza, pochetinha? Tá cansado já de ouvir de volume de calda ou não? Podemos tocar. Dando sequência, pessoal. Então, aí o que a gente calculou? Pegou a dose, né, o volume de calda, calculou quanto de produto você vai usar ali com base no volume que você vai utilizar, ou seja, você tem uma determinada relação. E agora o que que nós temos que entrar? Na questão da distribuição desse negócio da área. Então, eu vou voltar no começo do vídeo, né, explicar para você lá da questão que o seu corpo ele distribui o remédio. No nosso caso aqui, eu não tenho nenhum sangue, né, que vai passar ali pelo seu talhão, então você precisa pulverizar isso daí. Então é agora que a gente entra um pouco mais na questão da tecnologia da aplicação. Então, como é que você faz a pulverização no campo? né? Você faz a partir da vazão pelo bico. Dentro da aplicação, né? Você pegou lá o seu pulverizador. O que, que você vai ter? Você vai ter uma barra. Onde nesta barra você vai ter uma série de distribuição de bicos. Cada bico de pulverização ele pode ter uma determinada vazão. Se você consultar na internet, meu amigo, vai ter uma porrada de tipo de bicos aí para você trabalhar de diferentes fabricantes, enfim, de diferentes vazões, de diferente pressão. Basicamente é aquele negócio. Quanto maior ali a sua a sua vazão, maior é o volume de calda e consequentemente aí, né, o produto diluído vai estar se sendo distribuído pela mesma unidade de tempo então vamos lá então você tem a vazão do bico então vamos colocar qual que é a vazão do bico de novo eu não sei Tem trocentos bico que dá para utilizar e tem evidentemente as recomendações técnicas procura o time da corteva que eles vão te ajudar vazão do bico vou trabalhar aqui com um bico que tem uma vazão de 0,65 litros por minuto o que que quer dizer isso né você na sua regulagem da sua máquina tem que prestar atenção se a vazão desse bico for realmente desta recomendação e você estiver trabalhando na pressão que tem que para trabalhar, evidentemente, ele vai demorar é, em um minuto, você pegar um pote e enfiar lá embaixo, ele vai encher aí 650 ml com este volume de cauda, ok? Então essa é a vazão do bico. Mas beleza, botão, quando você passa com pulverizador, você leva uma barra, né? Então isso é extremamente importante, por quê? principalmente para, na verdade, é importante para fins de dimensionamento de máquina. Quanto maior for a sua barra, maior vai ser a área de cobertura em uma única passada, teoricamente a sua eficiência por hectare vai ser maior, tá? A gente pode discutir isso em outro vídeo mais para frente, que envolve aí a questão da eficiência. Então nós vamos pegar aqui, ó, tamanho de barra dado em metros. É uma barra de 12 metros aí, onde haverá a distribuição dessa pulverização. Bom, espaçamento... Entre bicos aqui que nós temos dado em metro. Quanto né, de distância nós temos? Então, eu vou trabalhar aqui com bicos sendo aplicados a cada meio metro. Então, o que quer dizer isso? Se você tem uma barra de 12 metros, a cada meio metro vai ter um bico, né? Então, quantos bicos você vai ter? A pergunta de ouro. Basicamente, basta você dividir, né? Quantidade de bicos, dado aí em N, lógico. Quantos bicos você vai ter nessa barra? Se a sua barra tem 12 metros. E eu tenho espaçamento de meio, basta você dividir um pelo outro que basicamente você vai ter 24 bicos distribuídos dentro aí dessa mesma barra. Bom, o que, que nós vamos fazer com essa informação, botão? Se cada bico... COSPE 0,65 né, o volume de calda né litros por minuto e você tem 24 quantos litros por minuto né será que a sua barra solta se você concordar comigo basta eu pegar aqui né se cada bico solta 0,65 e eu tenho 24 bico eu vou ter aí uma vazão da barra dado em litros por minuto de 15,60, eu tô olhando minha cola. Então, 15,60 é o volume da, é, o, é a vazão da cauda que você vai ter nessa mesma barra. Para facilitar a conta, mais ou menos é o seguinte, né? Algumas pessoas gostam de trabalhar, vazão da barra em litros por hora. Se por minuto a barra solta 15,60 litros, uma hora, o João Botão tem 60 minutos, basta multiplicar isso aqui por 60, isso aqui o quê? Isso aqui por 60, que você vai ter a vazão da barra aí, dado em litros por hora. Então, chegamos aí no volume da barra, certo? A partir do volume do bico, então você tem o seguinte. Você tem aí que a sua barra, ela aplica 936 litros do volume de calda por hora. A pergunta que fica, né, é o seguinte, meu caro Pochete. Quanto tempo, né, vai levar para pulverizar corretamente um hectare, beleza? Então, vamos colocar isso daqui. Tempo pulverizar um, um hectare dado em horas por hectare. Então, qual a conta que a gente vai fazer agora, meu caro Pochete? E agora, presta atenção, que é extremamente importante. Talvez uma das partes mais importantes do vídeo, porque aqui é onde que nego acaba se confundindo. Por quê? Se você tem 936 litros a serem distribuídos em uma hora, Quanto tempo você vai levar para pulverizar a quantidade que você tem que colocar no hectare? Então, qual quantidade você tem que colocar no hectare, Puxati? Vem cá, ver, vê. vê lá para mim. Então, você tem 936 litros em uma hora. Quanto que você tem que jogar em uma hora? Divide. Mas então, divide quem? 936 por? Por 500, né? Que é o volume pulverizador. Aí é que tá aonde você errou errei. e aonde que eu errei a primeira vez que eu gravei. Não é! Porque isso daí é o volume de cauda total, né? O volume de caldo o potencial para aplicar em 2,63. Se você fizer, meu querido, aqui, de dividir aqui Aqui pelo volume da cauda, está falando que você vai levar 1,87 horas aí para pulverizar o hectare. E essa cauda de 500 que você preparou não é para pulverizar um hectare. Ela é para pulverizar 2,63. Então lembra do remédio que você vai estar tá, fazendo o quê? Você vai estar tá na sua aplicação. Então o volume que você tem, teoricamente, que causa um pouco de confusão depois para dimensionamento, mas a gente pode fazer um outro vídeo falando disso. O volume que você tem que utilizar aqui para dividir meus. Queridos, é o 190 dividido por 936, que vai dar 0,20 horas por hectare. O que, que é esse 0,20 horas? Isso aí não seria nem o tempo para pulverizar o hectare, seria o tempo para você distribuir corretamente. O volume de cauda com a dose colocada ali, a dose correta do produto em 1 um hectare. O que que isso vai importar para o nosso cálculo aqui? Isso vai indicar, dependendo da vazão, do tamanho da barra que você tem, qual é a velocidade, qual é o ritmo que você tem que andar com o seu pulverizador. Por quê? Se você pegar, montar ali com aquela dosagem o volume de calda e tocar o pau no pulverizador, o que, que você vai estar fazendo com a dose? Você não vai estar distribuindo ela de forma correta. Aí o que, que acontece? Prego. Então é assim, não é que é extremamente importante. É, tem alguma palavra pochete mais do que isso? É fundamental que você faça esse cálculo. É rigorosamente. Porque se você, cara, se você fez tudo isso, gastou uma grana ali no produto, investimento, se você não andar, né, com a velocidade correta você vai estar distribuindo a solução a tecnologia de maneira errada. E aí e o que acontece? Pau. É. E como é que a gente faz para calcular a velocidade de trabalho dessa operação que vai ser dada em quilômetros por hora, que é fundamental, pochete? É agora que vem uma regra de três chata pra caramba que a gente tem que fazer. Então pense o seguinte, né? Eu vou começar a desenhar aqui que eu pedi uma cola para os meninos, eu vou ter que usar. Você tem 0,20 horas, certo? Para pulverizar o quê? Um hectare. Você concorda comigo que um hectare é 10 mil metros quadrados? Tá aqui. Você concorda comigo? Você tá levando ali... A mesma coisa que eu tô falando. Tempo para pulverizar um hectare, pode distribuir... Você está levando 0,20 horas para aplicar um hectare e um hectare a 10 mil metros quadrados. Beleza? Em uma hora, pochete, x. Beleza? Então, primeiro ponto que nós vamos fazer, meus queridos amiguinhos né? e amiguinhas. Nós vamos dividir o quê? Você vai pegar 10 mil, que é basicamente a 10 mil metros, eu sei que é chato, tá? É 10 mil metros quadrados, que é a mesma coisa que um hectare, 10 mil, então um, 10, 1, 2, 3, dividido pelo meu tempo para pulverizar o hectare, beleza? Isso vai dar quanto? Vai dar 49 mil, 49 mil, metros quadrados, que basicamente você concorda comigo que isso daqui é metro vezes metro, metro quadrado? Pois bem, você está em metro, a velocidade está dada em quilômetro por hora. Então a primeira coisa que você tem que fazer é transformar isso para quilômetro. Então o que, que nós vamos fazer? Dividir por mil. Beleza? Nós vamos dividir por mil. Então a hora que eu divido por mil, por quê? Você está transformando quilômetro em metro. Eu estou falando o quê? Que isso aqui vai dar 49,26 quilômetros, quilômetros. Aí você fala, mas o que, que o botão vai fazer com esse quilômetro, gente. Você concorda comigo que isso aqui é que com este tempo que você tá levando, você tá levando uma hora para pulverizar 46 km? quilômetros? Basicamente isso? Pois bem, cada passada leva 12 metros, então se você dividir isso daqui pelo tamanho da sua barra, Vai dar que a velocidade de trabalho que o senhor tem que andar para distribuir corretamente a dose indicada no começo do exercício, se você ainda não dormiu, é 4,2. 11 km por hora. Então isso daí, moçada, serve sobretudo né, para resultar em qual velocidade você tem que andar. Então note que dentro da tecnologia da aplicação, dependendo da recomendação técnica da dose que você tem, dependendo da vazão, do tamanho da barra, a velocidade ela não é um input, ela não é uma entrada no cálculo, ela é uma saída. A velocidade ela é mandada, ela é subordinada pelo dose e pela capacidade do equipamento que você tem. Segura a sua onda aí, meu amigo, de querer tocar o pau só para a operação ficar mais rápido e o negócio render. Você vai estar jogando dinheiro fora. Vai por mim. Então, moçada, com isso, né, você pode pegar e construir aí os seus os seus cálculos lembrando que a volume de trabalho é completamente é, a velocidade de trabalho é extremamente importante para você fazer aí a sua distribuição. Depois disso, claro, né, eu vou fazer uma só para ficar clássico, isso tem que ter em qualquer planilha que eu faço praticamente, é ver a influência da cara das características das coisas é, na sua planilha. Então você pode, por exemplo, né, eu vou desocultar aquele quadrinho que estava aqui ao lado, resibir? Imagine que você tem aqui em cima diferentes volumes de cauda, tá? Que você pode ter. Não estou falando necessariamente Sinceramente aqui pro front, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma simulação teórica pra gente utilizar. E aqui você tem diferentes vazões de bico. Então vamos supor aqui, vou colocar valores aleatórios, tá, querido? Então vamos pôr aqui, ó, 0,30, 0,35, vazão do bico, e ele vai subindo aí de 5 em 5 até 1,2, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho a casa decimal aqui pra ficar melhor. Beleza. Isso aqui é a vazão do bico. Imagine aqui que você tem diferentes volumes de cauda, por exemplo, tá? Vou começar, sei lá, é... vou chutar, tá? 100. 120 e por aí vai até chegar no máximo aí de novo tá isso aqui não é nenhuma recomendação técnica por favor e tudo isso que a gente falou até agora isso aqui é uma simples simulação não me vai ficar mexendo em dose só porque tem essa simulação tá A única coisa que eu quero mostrar é que existem possibilidades de você fazer simulações matemáticas dentro da sua planeta imagine que você quer dimensionar né a partir de um volume de cauda que eu tenho para aplicar a partir de uma vazão de bico qual será que é a velocidade que eu tenho que andar pochete então se você no encontro dessas variáveis aqui tiver a Velocidade de trabalho que está aqui ó, então note que eu não estou digitando, eu estou fazendo um vínculo. Enter. Você vai selecionar toda esta tabelinha aqui: dados, teste de hipóteses, tabela de dados. Então, notem, na vertical, na horizontal, eu coloquei os respectivos valores para eu trabalhar com o cenário. No cruzamento entre as duas, eu coloquei a variável de saída, aqui no caso é a velocidade de trabalho. Agora, o que, que você vai fazer? Você vai perguntar para o Excel. Excel, qual que é a célula de entrada da linha? Na verdade, o Excel está perguntando para você. Quem que está na mesma linha variando aqui? É o volume de cauda. Então, é esse camarada aqui. Quem que está na entrada da coluna é a vazão do meu bico. Está aqui. Então, você deu um ok. Olha lá que maravilha, né? É que eu coloquei 100 casas, mas esta é a velocidade de trabalho que você vai trabalhar, eventualmente para diferentes vazões de bico e diferentes volumes de calda. Então se eu tiver aqui, ó, um volume de cauda de 190, como realmente é o recomendado, eu tiver uma vazão de bico de 0,30, eu, eu tenho que andar 1,89 km por hora para a distribuição do meu ingrediente ativo, no meu hectare, ficar correta. A medida, né olha ali, é né, um negócio até meio lógico, né, À medida que eu aumento a vazão do bico, à medida que sai mais calda e, consequentemente, aí mais produto pela mesma unidade de tempo, eu tenho que andar com equipamento mais rápido para que essa, essa distribuição do produto fique de forma homogênea dentro do meu talhão, tá? Então, pessoal, com uma planilhinha simples dessa você consegue fazer aí simulações mais básicas. Por exemplo, imagina que o seu volume de pulverizador ele é maior. Será que vai mexer em alguma coisa na velocidade de trabalho? Ah, tô trabalhando com um pulverizador maior, então eu posso andar mais rápido, né? Vou jogar aquele 1500. Olha o que acontece com a velocidade, Paulo. Ela não mexe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Evidentemente, né, que eu não mexi no tamanho da barra e no volume do bico, né, pulverizadores maiores tendem a ter barras maiores. Aí você coloca, por exemplo, o tamanho da barra vai ser, não vai ser de 12, vai ser de 24. Olha o que vai acontecer, não mexe na velocidade do trabalho, mas mexe no tempo ali para pulverizar. Então assim, são alguns conceitos que a gente tem que trabalhar. Aonde que isso vai mexer? Se você mexer, por exemplo, aqui ó, no espaçamento entre bico, mexe na velocidade. Então se você colocar distâncias mais curtas, também pode sair colocando curta, tudo tem uma questão de técnica, você vai trabalhando de outra maneira enfim, existe um mar de opções aí que você deve estudar simplesmente do que, ah não, vamos mexer na dose, não mexe na dose, a dose é o que a Corteva recomendou, tá ok? Até porque pensando bem aqui, você acha que por exemplo, se você for trabalhar com equipamentos que você pode andar com ele mais rápido, teoricamente você pode, né, diferente de você andar com um trator que anda a 10, 12 km por hora, você vai trabalhar com um gafanhoto, um pulverizador autopropelido grande, você pode andar mais rápido, né, além de você mexer no tamanho da barra, você mexer no tamanho do pulverizador, o que, que vai acontecer com a vazão do seu bico? Você pode andar com o produto mais rápido, né, a tendência é que você use um bico que solte mais vazão. Então, por isso, meus queridos, se vocês observarem aqui, você tem vazões, ó, que beiram aí 12 litros por... Minuto. Então note que antes de você efetivamente tomar a sua decisão, você tem que parar e pensar e cruzar uma série de variáveis. Se realmente você quer trabalhar né, com as características de um pulverizador maior, uma barra dessa, espaçamento de 0,50, qual é o bico que você tem que utilizar para você, por exemplo, ter uma velocidade aí de 18 km por hora? Você pode fazer a tentativa e erro aqui, ou simplesmente você pode ver aqui, ó, dados atingir meta, né, em teste de hipóteses. Qual que é a velocidade de trabalho? Você quer que ela vá para 18, porque é isso que o seu povoador quer que você trabalhe, né, porque daí você tem que olhar o dimensionamento operacional. Você tem que ter uma vazão de quanto no seu, em cada bico seu, de 2,85. Então, com isso, você pega e seleciona o seu bico. São um monte de coisas orbitais aí que pegam e influenciam sua tecnologia de aplicação, né? Que é um recurso não barato, todos sabemos, mas se utilizado com eficiência você vai obter retorno. O problema é que tem muita gente que acaba tomando decisão aí, pegando uma variável, faz aquelas contas de padeiro e aí, pau! É isso que acontece. Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi este, certo? A gente trabalhou aí com a questão de volume de calda. Eu sei que é um assunto, né? Vou falar igual os cara bonito faz. né? um assunto denso, né? Para não falar, é um assunto denso que tem bastante coisa, tem bastante detalhe, tem que ser observado. Não é um negócio tipo, vamos colocar assim agradável para você falar assim o churrasco. Ah, vamos chegar aqui com algum volume de calda para aplicar. Mas é extremamente importante para que você tenha e obtenha, sobretudo, a melhor eficiência do produto da solução. Agradeço sinceramente o pessoal da Corteva, certo? Que está estabelecendo uma parceria junto ao p Projetos, consequentemente o botão do Excel, para desenvolvimento aí de conteúdos que venham a colaborar para a capacitação dos seus clientes e futuros clientes, produtores, enfim, de uma forma geral e de quem trabalha com a pulverização. Inclusive eu quero mostrar até outro negócio para finalizar, né? A gente soltou um material feito em parceria com eles aí produzido pela equipe que eu, juntamente com o Haroldo, nós coordenamos, que é custos agrícolas no setor sucroenergético. energético então, a gente pega toda a base nossa e faz uma análise relacionada à questão dos herbicidas no custo de produção de cana-de-açúcar. Então, para que você tenha interesse quer ter esse acesso a esse material que é gratuito, basta você acessar aí radarsucroenergetico.com e ter acesso a essa cortesia concedida pela Corteva. Beleza? Então, pessoal... Um beijo em todo mundo, beijo nas crianças, um beijo nas meninas, um chute nos meninos, um beijo em todo mundo da Corteva e até a próxima semana. Muito obrigado.